Olá! Neste vídeo, demonstraremos como solicitar seu registro profissional. Para iniciar, selecione a opção Solicitação de Registro. Em seguida, clique na opção Registro de Profissional Diplomado no Exterior. Informe o sexo. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Insira seus dados observando que os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. Observações importantes sobre o preenchimento de alguns campos. Tipo sanguíneo e fator RH são opcionais, e só constarão na carteira profissional caso apresente documento comprobatório. Os telefones residencial e comercial podem ser números de celular, caso não possua telefone fixo. Informe um e-mail válido e de uso frequente, pois será nossa principal forma de comunicação. Informe seu endereço residencial. Informe seu endereço comercial, caso houver. Preencha os dados referente à sua formação profissional. Preencha os dados referentes à revalidação de seu diploma. Insira seus documentos, observando a extensão tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir um documento de identidade. Clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Se o número de seu CPF constar no documento de identidade, basta inseri-lo novamente. Assinale as duas opções, confirmando a sua solicitação e declarando serem verdadeiras as informações. Importante ressaltar que o Cria Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Insira os caracteres de validação e clique no botão Concluir solicitação de registro. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando o recebimento de sua solicitação.